Salve, sou Marco Querini. Estou aqui nos Estados Unidos, de manhã já fiz as minhas atividades físicas e agora comecei a fazer parte do meu treino de maratona, que além do treino esparta, eu faço o treino da maratona, que é para 42 quilômetros. O interessante é que hoje eu vou falar sobre por que nós cometemos determinados erros. A gente tem um dia a dia muito atribulado, pelo menos é como eu percebo e já percebi através de outros amigos que esse problema é um problema comum. A gente tem tanta atividade, tantas coisas para recordarmos, que muitas vezes a gente confia demais na nossa memória e a gente acaba esquecendo. Normalmente, quando a gente cria uma habilidade, essa habilidade ela pode se tornar automatizada. É o exemplo, como eu já comentei em alguns vídeos passados, de quando a gente aprende a dirigir o carro. No início é difícil, a gente tem que olhar para os retrovisores, tem que passar a marcha, tem que olhar para um lado, tem que olhar para o outro. E nem sempre isso é simples. Tem que apertar a embreagem. Só que à medida que a gente vai se condicionando, isso vai se tornando simples até um determinado momento que se torna um conhecimento automatizado, um pensamento que foi gestado na mente, que chega um determinado momento que ele por si só já faz todo o controle dos movimentos do carro. Mas é necessário sempre atenção. Quando a gente está dirigindo, se a gente não tiver atenção, o que causam os acidentes são as distrações. Então a gente, por exemplo, não imaginar que pode passar uma moto do nosso lado ou que pode existir pontos cegos dentro do automóvel que a gente não enxerga, veículos que estão na nossa direita e na nossa esquerda, como uma série de outros fatores que impedem muitas vezes da gente conseguir enxergar aquilo que a gente deveria poder ver. Só que na nossa vida isso acontece também, e aconteceu comigo recentemente. Eu tenho uma mentoria agora em outubro, que vai cair justamente no meu período de aniversário, e eu tenho já essa habilidade, posso dizer assim, eu tenho essa capacidade de sempre projetar o futuro, ou seja, se eu sei que eu tenho uma determinada atividade, que vai ser daqui a três meses, eu já me programo para essa atividade. Então, se tem que comprar passagem, já comprou passagem, se tiver que reservar hotel, já reserva hotel, e assim por diante. Só que o que aconteceu? Eu já havia comprado a passagem, isso há dois meses atrás, e ontem eu cismei que eu não havia comprado. E fiz a reserva novamente. Ou seja, eu confiei demais na minha mente, na minha capacidade retentiva de recordar, e vi que é falha. E o que aconteceu? Uma voz interna minha dizia, Marco, você já fez isso. Você normalmente já faz isso com antecedência. Por que você cismou que você não fez essa compra não deu outra? Só foi eu abrir meus e-mails hoje de manhã, que aí eu tinha verificado que eu já tinha reserva, já tinha pago pela passagem e tinha comprado a mesma passagem pela segunda vez para os mesmos dias e mesmos horários. Só faltava eu mesmo fazer companhia para mim mesmo, uma poltrona do lado da outra. Mas, claro, com essa voz interna e essa, vamos dizer assim, capacidade que eu desenvolvi de funcionar de alerta ou de intuição, me fez poder verificar que eu havia cometido um erro e corrigir esse erro a tempo. Caso eu não tivesse corrigido esse erro, ia ser um prejuízo. Então, muitas vezes, a gente não planeja como deveria planejar. A gente confia demais na nossa memória e o que, que acontece? Determinados créditos que a gente tem, determinados recursos que a gente tem, a gente faz mau uso e acaba mal gastando, ou então desperdiça. E é por isso que a gente vê na Terra, no planeta, muitos desperdícios. Não é porque a gente tem má vontade ou porque a gente tem um pensamento de mal. É por distração. Então a gente tem que estar tá sempre atento, sempre em algum lugar, anotando as coisas principais e um bom planejamento. Essa faz a diferença. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Desculpe eu estar tá aqui assim, suado, mas foi o tempo que eu encontrei para fazer esse vídeo pra você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Passe à frente, porque, afinal de contas, coisas ruins no mundo já tem bastante. Está na hora da gente fazer a diferença. Deixe seu comentário no vídeo, assine o canal e vamos fazer primeiro essa transformação na nossa realidade, depois das pessoas que a gente ama. E, é claro, ajudar na construção de um mundo que possa ser muito melhor. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.